Eu estou aqui nesse momento notificando em vídeo que aconteceu com minha loja hoje, domingo. Hoje é que dia, dia 3? Hoje, 3 de junho, bandidos entraram em minha loja, roubaram o equivalente a 5 mil reais, estou com as digitais aqui na porta, essa é minha loja... Estou com todas as digitais aqui. estou fazendo um vídeo. Não pega aqui, não, porque aqui está feito com os Os bandidos entraram aqui. Roubaram o que estava nessas vitrines. Pode entrar aí. Entraram. Roubaram o netbook que estava aqui nesse local. Roubaram o nosso caixa. O equivalente a 5 mil reais. E o que mais está me incomodando com isso é que eu fui na delegacia registrar o boletim de ocorrência. Quando eu cheguei não tinha policial. Só depois de três horas que conseguiu chegar um policial na delegacia. Essa é a minha loja que foi roubada. Isso está me doendo muito, eu fui nos policial e eles não querem fazer nada porque eu tenho a prova do crime eu tenho aqui a digital tem digital disparada para todo lado dos bandidos e nada fizeram para resolver meu problema hoje estou disposto a entrar em qualquer ação em qualquer âmbito tanto municipal, estadual, federal para resolver o meu problema e pode observar e aqui na nossa empresa, para ser pequena, é uma empresa que paga todos os seus impostos em dias. E eu não tenho direito a um policiamento. A minha cidade não tem direito a ter um policial. Fui na delegacia, só tem dois policiais para atender uma cidade com mais de 15 mil habitantes. Os bandidos levaram toda a mercadoria que está nesses, nesses espaços vazios. Então igual eu tinha, havia falado antes, tenho as digitais, mas infelizmente o que os policiais me alegam é que não tem como, isso é uma brincadeira, uma cidade não tem como fazer a leitura digitais aqui. Então nós estamos hoje correndo risco e perigo com bandidos na sopa nossa cidade roubando e com policiais que não pode fazer nada, porque não tem nenhum leitor digital aqui na minha cidade ou melhor, nem posso que é a cidade vizinha e só tem Formosa e disse que era muito complicado vir aqui isso é um descaso é um descaso com a gente agora imagina o cidadão ficar num país